Hoje estou aqui no condomínio Enseada Lagos, em Shangri-La, litoral norte do Rio Grande do Sul. Quero te mostrar essa mansão maravilhosa que você está vendo aí e também comentar que a irmã dela do lado, é, são duas casas irmãs, a Casa Piedra que é aquela da direita e a Casa Punta. Então se você procura um imóvel, já aconteceu venda aqui nesse condomínio assim, se você procura um imóvel para a família, você, seu irmão, alguém que busca um imóvel, né, que quer, quer ficar até por um amigo, quer ficar próximo ali do lado um do outro, essas duas casas estão à venda, eu tenho um vídeo da casa Piedra, né, vou deixar aqui no card em cima E tem um vídeo Vou fazer o um vídeo agora dessa Que é a casa punta né, As duas casas têm nome Então tá, vamos a essa Chegando aqui já vimos Que o padrão de qualidade Dessas casas É extremo Realmente, olha as quadrias Com essa abertura Ampla, bem generosa Deixando o living A né, casa toda integrada Ela... Tanto ela abre na, nessa parte frontal como na parte ali né, que vai para a piscina Aqui a gente tem uma garagem para dois carros, uma garagem coberta Essa casa tem um estilo arquitetônico que me agrada muito né? Espero que agrade você também Ela tem essa composição entre concreto aparente, mais rústico, pedra As quadrilhas ali a, a, em preto, né? A porta de entrada ali em madeira também ripada, muito bonita A gente está aqui bem próximo do, do, da infraestrutura Olha esse living amplo, gigante mesmo Conceito todo integrado, a cozinha ali com, com ilha, né? E olha esse visual, imagina você sua família aqui Cadeiras, crianças correndo, seus filhos, seus netos, enfim né? Não sei qual a configuração da sua família hoje Mas com certeza é um espaço que comporta qualquer tipo de família Então você que está procurando fugir aí da, da sua capital, da sua cidade Para ter um pouco de paz, descanso né? Num ambiente assim, agradável, beira lago, Com essa vista do pôr do sol É uma excelente oportunidade Detalhes da casa Tá, tirando essa beleza que vocês estão vendo aí de arquitetura, a casa tem quatro suítes, sendo uma master com banheira, elevador, jardim completo, esse paisagismo aí também bem bem bonito. Uh, essa piscina de concreto também que a gente está vendo aí faz todo o detalhe na, na valorização da casa, uma piscina de concreto, agrega muito valor. A casa tem a metragem de 350 metros de área construída, tá? E aquela garagem lá para dois carros. Agora vamos a dar uma curtida. Essa plantinha aí no fim acabou não. Tá precisando um pouquinho mais de água. Mas se você comprar essa casa, a gente até planta a planta troca ali se caso essa morrer. E olha o detalhe das esquadrias. PVC preto, esse PVC muito mais tem muito mais valor agregado também que o PVC branco é um PVC de extrema qualidade e ele abre tanto na lateral quanto na parte né, frontal e parte para piscina como eu falei fica muito bonito isso, bom, isso ajuda, agrega muito na casa na questão de ventilação né? iluminação ventilação realmente faz toda a diferença como você pode ver aí também, a casa é toda rebaixada em gesso Na parte superior também, esse living aí Isso facilita muito na hora da iluminação, né? E a iluminação de uma casa também é um diferencial A gente tem um banheiro de serviço, né? Mas, tipo, uma dispensa, lavanderia Aqui um acesso à parte lateral da casa né? Ao gás aí também os medidores é uma casa de respeito essa parte da cozinha fica tudo integrado você abre ali ó fica tudo parte de lazer a parte ali do churrasco né? aqui a gente tem um lavabo também na parte inferior e aqui de frente para a escada temos o nosso elevador o elevador, pelo contrário de que muitos pensam, não é só um item de luxo, ostentação, é, ajuda muito na mobilidade. Às vezes você pode ter né, uma pessoa de muita idade, que não pode subir a escada, né, além de ser muito mais confortável o elevador. Tem pessoas que não podem subir realmente, é uma dificuldade. Então, elevador é um ponto extremamente positivo. Aqui uma escadaria muito bem estilosa, com... Revestimento é ali na parede lateral em pedras, escada em concreto aparente. Bastante iluminação natural através dos vidros aí dessa, da, do living, né? Da fachada. Isso também faz toda a diferença. E olha como se conversa, né? pedra, concreto aparente, uma madeirada ali da porta, as quadrilhas em PVC. O piso aqui em cima já muda para um laminado em tom marrom. Aqui foi uma falha minha porque estava no pôr do sol, eu não queria perder, já estava se pondo. Eu acabei não abrindo as quadrias ali daquela suíte, tá? Que o sol se põe rapidamente, né? A gente vai para a segunda suíte, um banheiro também bem amplo, bem generoso. E agora a gente vai para a terceira suíte, essa sim eu vou abrir porque essa fica de pro pôr do sol, né? Tem uma sacada bem bacana, ela além da, da porta de vidro ali tem essa outra abertura sanfonada de madeira aí mais concreto aparente eu acho muito bonito é bem moderno bem e olha esse visual do pôr-do-sol isso que eu não queria perder por isso que eu não abri a suíte lá da frente para realmente mostrar para vocês esse visual que eu acho bem bonito bem bonito aí mais uma vista da piscina agora falta a gente mostrar a quarta suíte. Ah, aqui tem o um banheiro. Essa aqui é a suíte principal, com banheira de hidromassagem, cuba ali para com duas cubas, né? Bem bacana, bem bem grandes banheiro. E agora a gente vai para quarta e última suíte. Uma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos é que sobrado tem que ter uma suíte embaixo Mas 95% das vezes são imóveis que não tem elevador, né? Então é outro patamar Quando se tem um elevador no próprio imóvel esse, Essa questão da mobilidade é resolvida Quando não tem, sim, tem que ter uma suíte embaixo Senão o valor comercial desse imóvel é, fica bem, bem... Avariado, digamos assim, é bem complicado. Então, né? dito isso, a gente viu novamente ali a quarta suíte. A gente tem uma ali, tem essa aqui. Então, uma, duas, três, quatro. Essa suíte também tem uma saída para ali. Mas o banheiro também é um banheiro bem generoso, com duas cubas. A gente vai ficando por aqui, esse imóvel está à venda, tá? tanto ele como o outro ali do lado. Eu tenho ele à venda por R$ mil sem mobília do jeito que está aqui. Mas a gente tem a possibilidade de vender ele mobiliado e decorado, tá? Isso com um padrão assim, de excelência na mobília e decoração, realmente uma, um imóvel que né, vai ficar encantador por cinco milhões e mil né cinco e mobiliário decorado certo só precisamos de um prazo de 120 dias para entregar a você dito isso eu vou ficando por aqui muito obrigado se você assistiu até agora realmente é muito importante para nós já deixe seu like se inscreve no canal segue a gente no Instagram eu tenho esse e outros imóveis aqui no litoral e vou sempre tá trazendo vídeos novos então, até uma próxima. Fique com Deus. Fui.